Pessoal, a gente vai mostrar como baixar um vídeo de maneira fácil, grátis e bem interessante. A gente vem aqui, fica azul, clica de novo e vem com o cursor até aqui. www. depois do ponto coloca SS. Só isso pessoal, dá um enter, aguarda. E vem aqui, baixar o vídeo no navegador. Aqui está mostrando que está baixando. É bem interessante porque você pode botar no pendrive, levar para onde quiser, assistir a hora que você quiser. Você pode até dar de presente, se você achar interessante. A gente clica aqui em baixar. E vai aguardar que vai baixar. Então, você vem aqui embaixo, olha. E aqui tá dizendo que já baixou. Você clica aqui e vem em abrir. Tá aí o nosso vídeo. Então, você clica aqui com o lado direito do mouse. E bota em salvar como. E vai salvar onde você quiser. Você pode até colocar o um nome. Outro nome aqui. Vamos salvar aqui. Em vídeos, mas pode ser em músicas, imagens, onde você quiser. Vamos salvar em vídeo. Então, esse vídeo está no seu vídeo. Vamos ver. Vem aqui, vídeos. Agora já está aqui, a lebre, a tartaruga. Já está salvo. Então, é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.